na segunda aula nós aprendemos sobre como criar as primeiras primitivas simples. Na terceira aula nós aprendemos a criar as primitivas estendidas. E na quarta e última aula, antes dessa, nós aprendemos como navegar na viewport. Aprendemos aqui alguns atalhos simples. Nessa aula nós vamos começar a falar então sobre a modelagem entender um pouco sobre o que é modelagem, o que é topologia, o que é converter um modelo para que ele possa ser modelado. Antes de começarmos já a modelar o nosso objeto, eu preciso explicar para vocês que a modelagem 3D ela é muito semelhante à modelagem real, onde nós pegamos uma massinha, esticamos a massinha, encolhemos ali, apertando a massa, juntamos outras partes de massa a essa massinha, enfim, nós fazemos uma modelagem, porém de forma 3D. Dentro da computação gráfica 3D, nós chamamos a modelagem ou a superfície do modelo de malha 3D. Então, a partir de agora, toda vez que você se referir à superfície do modelo, você vai lembrar da malha 3D. Essa malha ela pode ser constituída de três elementos principais, sendo eles os triângulos, os polígonos quad e também as n-gons, que serão assuntos das próximas videoaulas, onde nós vamos falar sobre topologia. Voltando aqui ao nosso assunto de modelagem, para que você comece a modelar um objeto, você terá que ter assistido a aula anterior das primitivas. Eu vou começar aqui então criando uma simples primitiva, pode ser um box mesmo. Vamos criar aqui um box simples. Após criar esse box, nós nos recordamos que nós temos as propriedades desse box. E nessas propriedades eu posso editar a superfície desse box. Eu posso transformar a altura, a largura e o comprimento e outras propriedades dependendo do tipo de primitiva agora quando eu converto esse modelo eu já não tenho mais esse acesso eu passo a ter acesso então aos cinco sub-objetos do meu modelo 3D vamos ver isso na prática como que vai acontecer eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, é a principal forma de converter o modelo vamos vir aqui em convert to e editable poly observem que eu tenho aqui mais formas, eu tenho editable mesh, editable patch e NURBS, temos quatro formas principais, mas hoje nós vamos falar sobre Editable Poly então converti o meu objeto como Editable Poly, a partir de agora eu tenho acesso aos cinco sub-objetos do meu modelo 3D eles começam aqui pelo vértice, que são os pontinhos de cada canto aqui do meu modelo, então temos os pontinhos de vertex temos as edges, que são as linhas, então eu posso trabalhar aqui sobre cada linha do meu modelo temos as bordas, que são os buracos em volta da superfície, temos os polígonos, e finalmente temos o elemento. Com cada um desses sub eu consigo editar o meu modelo e transformar ele assim como nós fazemos com a massinha de modelar. Então, resumidamente, se eu quiser modificar aqui alguns pontos, eu vou selecionar os pontos de vertex, vamos movimentar aqui no eixo X, no eixo Z, ou no eixo Y. Então, tenho que toda a movimentação, dos eixos desse ponto Se eu quiser movimentar uma linha Eu vou vir aqui na minha linha Edge E vou movimentar para direita, esquerda Vamos movimentar para cima, para baixo Ou no eixo Y aqui Que seria a profundidade no 3ds Max Além da movimentação Eu também tenho aqui como trabalhar A rotação dessa, dessa seleção E também o escalonamento Lembrando que a rotação Vai rotacionar aqui em qualquer um dos eixos Que você quiser, que você selecionar Eixo Z ou eixos concatenados, e temos também o escalonamento, que vai fazer aqui o escalonamento das linhas, ou dos objetos selecionados. O próximo elemento aqui é a borda, para que eu possa ter uma borda, eu tenho que ter um buraco no meu modelo, então aqui necessariamente eu tenho que excluir essa superfície, volto aqui na borda, e agora eu posso selecionar a borda do meu modelo, veja que a borda seleciona todo esse entorno das edges que fazem um buraco na superfície. Em seguida nós temos os polígonos, como vocês acabaram de ver, eu consigo selecionar a superfície do meu objeto. E por fim, nós temos o elemento que seleciona toda a superfície do meu modelo 3D. Digamos que eu tenha uma malha aqui agora, vamos dizer que eu tenho aqui mais uma malha junta, que eu vou criar uma cópia desse elemento, e observem que aqui eu consigo selecionar os polígonos. Então eu vou selecionar um por um aqui, rapidamente eu consigo selecionar. Agora, se eu selecionar o elemento, não vai selecionar toda essa superfície, porque a malha ela não é contínua, ela não é ligada topologicamente. Então, se eu selecionar aqui esse primeiro objeto, ele vai selecionar somente esse elemento que não tem ligação com a malha. Agora, digamos que eu tivesse uma ligação, aí sim, esse objeto ele vai se tornar um único elemento. E como que isso acontece? Nós vamos fazer isso através das propriedades. Eu vou aumentar o painel aqui na lateral, para ficar mais fácil o acesso. E observe que nós temos aqui a opção chamada Edit Elements, para poder editar os elementos. Temos aqui o Edit Polygons, para poder editar os polígonos, logo aqui acima. Temos o Edit Borders, para poder editar as bordas. O Edit Edges, e temos finalmente o Edit Vertex. Então nós temos como editar todos os subobjetos. Eu vou começar aqui com o um polígono, vou excluir essa superfície vou excluir essa outra superfície também, observem que eu ainda posso selecionar um elemento de cada vez e agora eu vou começar juntando essas duas edges. vou selecionar a primeira, vou selecionar a segunda pressionando o botão Ctrl e vou aplicar uma ponte através do botão Bride. então vai fazer essa união de superfície. A partir de agora eu vou selecionar o elemento e ele vai selecionar todo o meu objeto, por quê? porque nós temos aqui a malha começando a fazer essa ligação. Isso aqui, claro, pode ser feito em todo o nosso modelo, porém já é um início para que você entenda como que funciona a seleção, como que funciona essa continuidade de malha principalmente, tá bom? Bem, aqui eu gostaria que vocês mexessem. Então selecione aqui o edit vertex e movam os vertex, selecionem dois ou três vertex e apliquem aqui essas opções de weld, connect, chamfer e assim por diante para vocês verem como que funciona principalmente aqui essa opção do painel Edit para você poder editar o subobjeto e aqui eu só vou fazer uma demonstração para vocês sobre malha topologicamente contínua nós já falamos lá na videoaula das primitivas que quando nós queremos criar um objeto qualquer nós temos que criar as primitivas que se assemelham àquele objeto então se eu for criar um copo, por exemplo eu preciso de um cone para que eu possa criar ali a algo mais próximo daquele copo e depois fazemos a modelagem através do subobjeto. se eu for criar, por exemplo um objeto que seja quadrado eu vou criar um box e assim por diante vamos colocar aqui um exemplo do martelo do Thor por exemplo, você que já viu o filme do Thor dos Vingadores, enfim você já deve ter visto aquele martelo aquele martelo ele possui duas formas primitivas básicas nós temos a primeira forma, o box e temos a segunda forma que é o cilindro, vamos construir aqui então a base primitiva do martelo do Thor, vamos vir aqui no painel create, box, vou criar aqui primeiro esse box, ok, agora temos que fazer o cabo, o cabo é um cilindro, então vamos pegar aqui o cilindro, e eu vou criar o cilindro aqui, no 3D existe uma coisa chamada boas práticas da topologia, e ela diz que eu não posso simplesmente, para poder criar um objeto, eu não posso simplesmente unir eu não posso vir aqui, por exemplo, e alinhar essas duas primitivas. Vou fazer aqui um alinhamento. E pronto, eu tenho um martelo. Não. Então, teria que fazer aqui uma malha continuada, mais ou menos aqui para vocês notarem. Estou fazendo o um desenho com o mouse, então sai um pouquinho tremido. Mas é normal, tá? Mas só para vocês entenderem, nós teríamos que ter uma malha contínua. No caso aqui, eu não posso, então, simplesmente converter esse objeto e juntar os dois. Eu teria que de certa maneira fazer uma topologia entre esses dois modelos e no caso desse martelo do Thor o que eu faria é o seguinte, eu posso converter aqui com o EdiTable Poly seleciono todas as edges e aplico um chamfer então vamos chanfrar aqui as edges esse chamfer que eu vou deixar ele bem retinho semelhante aqui ao caso do martelo do Thor para poder fazer a ligação do cabo eu vou reduzir a quantidade de segmentos, então vou colocar aqui em 8 segmentos inicialmente, para que eu tenha mais facilidade na hora de fazer essa conexão, e agora eu vou começar a dividir o martelo do toro aqui, então vamos fazer aqui um connect no meio, vou fazer mais um connect aqui nessa outra parte, e vou fazer mais dois connects aqui nas laterais. Vejam que a partir desse momento eu tenho a topologia começando a ser constituída, agora eu tenho que fazer uma extração de uma malha, para que ela possa emendar aqui nesse cabo, então vamos vir aqui na base, eu vou começar aqui conectando esses pontinhos de vertex, pressionando o botão control e conectando de forma cruzada, então vou aplicar aqui um connect -se. agora eu vou chanfrar esse ponto central, vamos aqui em chanfer e vamos abrir esse chanfro, vamos reduzir aqui para zero segmentos, mais ou menos aqui está bom, e a partir desse momento eu posso criar uma borda nesse objeto. Vamos excluir esse, essa borda ou esse polígono. Notem que essa borda tem a quantidade de oito lados. Então, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E lá no nosso cilindro que nós criamos anteriormente, nós também temos oito lados. Então, tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito lados. Logo, eu posso fazer aquela ponte que nós acabamos de fazer no nosso exemplo anterior. Então vamos juntar esses dois modelos. Eu vou juntar o um martelo no nosso cilindro através do botão e teste. Então vamos atachar os dois modelos. Vou remover essa borda aqui de baixo, deletando-a. E finalmente vamos selecionar a borda de cima e a borda de baixo. E vamos fazer uma ponte através do botão Ride. E a partir desse momento eu tenho aqui uma continuação da topologia. Vou só ajustar aqui os pontinhos de vertex para a gente poder finalizar. E vejam que em alguns segundos nós criamos um martelo. Claro que esse martelo não está detalhado, porém ele tem a topologia em quad, a topologia toda quadradinha, perfeita, e temos a continuação dessa topologia, que é um dos principais aspectos para boa modelagem 3D. Bom pessoal, por hoje é isso, tá? Vou só fechar aqui a ponta dele com o um inset. Vamos inserir essa malha e eu vou aplicar um collapse para fechar essa parte de cima. E aqui nós concluímos mais esse estudo de como converter e como modelar objetos no 3 ds Max. Mais uma vez reforçando, se você não viu as aulas anteriores, dê uma olhada, pois é muito importante que você compreenda os passos anteriores para você chegar nesse nível que nós chegamos aqui hoje. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre malha e topologia, então o assunto vai ficar um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais delicado. Então é importante que você veja essas aulas para que você entenda melhor quando chegar na parte de modelagem mais complexa. Por hoje é só, espero que você tenha gostado de mais essa videoaula. Se gostou, já se inscreva-se no nosso canal do YouTube. Se você estiver nos assistindo pelo site, ative as notificações para receber todos os artigos que nós vamos publicar na sequência desse. E no mais, eu deixo um grande abraço a todos e bons estudos!